Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Ó. Eu, na verdade, não, não ia nem falar aqui. Porque eu estou assim, entre 80 dias, dentro de uma sala, ah, ouvindo vocês todo dia, ah, ouvindo as músicas de vocês. Aliás, eu quero dar os um parabéns. Para quem teve a ideia de cantar agora há pouco Mata Falida. Mata Falida foi uma música que eu, nos anos 80, utilizava Mata Falida para parar trabalhador na porta de fábrica para poder fazer a semblé. E eu, eu fiquei muito feliz quando eu ouvi alguém cantar Mata Falida. Gente, olha, eu, eu imaginei. Eu imaginei que quando eu saísse, eu ia poder encontrar cada companheiro da vigília e dar um grande abraço, dar um grande beijo, porque vocês não sabem o significado e a importância de vocês na minha vida. Vocês não têm noção do que vocês representaram para mim. Eu fiquei mais fortalecido. Eu fiquei mais corajoso, eu quero que vocês saibam, eu quero que vocês saibam que além de continuar lutando para melhorar a vida do povo brasileiro, que está uma desgraça. Além de melhorar, além de lutar para não permitir que esses caras entreguem o país. Eu quero dizer, quero dizer alto e bom som, eu vou deixar fazer um discurso à nação daqui para frente. Mas eu quero que vocês saibam que o lado mentiroso da Polícia Federal fez um inquérito contra mim. O lado mentiroso e canalha da parte do Ministério Público da Porta Tarefa e o Moro, e mais o PR4, eles têm que saber. Eles não prenderam um homem. Eles tentaram matar uma ideia. E uma ideia não se mata. Uma ideia que não desaparece. Eu quero lutar para provar que se existe uma quadrilha e um bando de mafioso nesse país, é essa maracutaia que eles fizeram para tentar, liderados pela Rede Globo de Televisão, criar a imagem de que o PC precisava ser criminalizado e o Lula era bandido. Eu quero dizer para vocês. Que se pegar o Salaió, se pegar o Moro, se pegar alguns delegados que fizerem queda, enfiar um dedo do outro e bater no dissicador, o que sobrar não é 10% da honestidade que eu represento nesse país. Eles, eles têm que saber... E dignidade não é uma coisa que a gente compra em shopping centro Não é uma coisa que a gente compra em feira Não é uma coisa que a gente compra no bar Eu adquiri tudo o que eu tenho na vida De uma mulher que nasceu analfabeta Que teve os filhos e hospital, tudo com parteira E que me ensinou a ter dignidade e morreu analfabeta E é a dona Lindu Vai dizer para essa gente que tentou me condenar. Eu saio daqui, senhor, aos 74 anos, o meu coração só tem espaço para amor, porque o amor vai vencer neste país. E não é o ódio. que vai vencer. Mas eles tem que saber, eles tem que saber que o um nordestino, que nasceu em Garanhuns, que veio comer pão aos 7 anos de idade que passou fome, que veio para São Paulo e não morreu de fome até os sete anos de idade, não tem nada que me vença e não vai ser mentira. Eu quero dizer para vocês que a partir de agora eu estou indo para São Paulo, amanhã tem um encontro no sindicato dos metalúrgicos e depois as portas do Brasil estarão abertas para que eu possa apercorrer esse país povo uma saída ontem eu vi na televisão eu vi o estado do IPGE. depois que eu fui preso depois que eles roubaram do Haddad o Brasil não melhorou o Brasil piorou o povo está passando mais fome o povo está desempregado o povo não tem mais trabalho com carteira assinada o povo está trabalhando sabe? E Uber, o povo está trabalhando de bicicleta para entregar pizza. O povo está trabalhando, na verdade, sem o menor respeito. E ainda ontem eu vi a notícia de que não vai ter aumento para o salário mínimo nos próximos dois anos. E além disso, eles estão, depois do Brasil ter um ministro da Educação da Qualidade do Haddad, colocaram o ministro da educação da grosseria que é esse ministro que tenta destruir a nossa universidade então olha eu saio daqui quero que vocês saibam que eu saio com o maior sentimento de agradecimento que um ser humano pode ter por outro é o que eu tenho por vocês pode ficar certo eu não tenho mágoa dos policiais federais, eu não tenho mágoa dos carcereiros, eu não tenho mágoa de ninguém. Eu tenho vontade de provar que esse país pode ser muito melhor a hora que ele tiver um governo que não minta tanto pelo Twitter como o Bolsonaro Mente e que tem a coragem de conversar diretamente com o seu povo as soluções para o problema do país muito obrigado do fundo do coração muito obrigado eu não tenho como pagar a vocês a não ser dizer que serei eternamente grato a vocês e fiel à luta de vocês que Deus abençoe cada homem cada mulher e que não força para continuar lutando obrigado pelo grito Lula Livre Que aqui? Está eu, aqui está eu. existência, porque você